a dizer que a essas pessoas que já passou com eles, estão, a, estão abaixo de si? Eu não disse isso. O que eu estou a dizer é o seguinte. É que, por vezes, nós temos talento e a gente não conhece até que ponto temos o talento. Por isso é que eu mostrei que consigo cantar, que consigo fazer o rap em si. Então criei uma vibe. Eu a mostrar o meu talento, aquilo que eu posso. Mas não seria, então, juntar-se aos bons, visto que eles são os do momento visto que eu já fiz convite a vários uh, suponhamos que tem uma música quero estar tá contigo uh, fiz o convite ao certo mas só que disse que estava ocupado então eu não posso obrigar outras pessoas a criarem disponibilidade para um trabalho então eu como tenho a capacidade de fazer fiz as sete músicas e para divulgar as sete músicas que é para as pessoas entenderem ele é produtor, ele é cantor e, ah, e é, não, dos... não, o não, Facebook não, não, não tem método um movimento, um mercado neste momento? É, nunca, violento. para já nunca tive medo, porque se tivesse medo não estaria a fazer o que estou a fazer, com a convicção que estou a fazer. É. Então as pessoas têm que saber mais ou menos ou entender é, o porquê dessa mudança e o porquê de estar a apresentar as coisas dessa forma, com esse impacto. Em algumas, algumas entrevistas ao já, de forma indireta, disse que canta a porque muitos canto melhor do que muitos, é pá se está a dizer isso, <risos> bato palmas, muito obrigado nesse, ah, nesse momento, há quem tira o chapéu? É, tira a mim mesmo, <risos> tira a mim mesmo <risos> yeah. Há quem se inspira? Nunca me inspirei, né porque eu crio, então é complicado dizer Mas ah, aos velhos do movimento, não, não bebeste nada? Uh, quer dizer, houve uma escola essa escola ficou, então agora tem uma coisa nova. Qual, escola, escola... qual escola? Qual escola que ficou? <risos> ah, o, que é school, <risos> o que é old school que tornou-se old school? Existe new school, então... A, velha, tem escola, escola ficou? Ah, no school. a velha escola ficou eu... pelo caminho. Se é isso que estás a dizer Não, que seja... Quero. A velha escola ficou pelo caminho. Se é o que estás a dizer que seja... Fraser, a Sim. minha pergunta é... Durante a sua abordagem fez referência de que há um, há um grupo que ficou e eu perguntei e pergunto. A evolução ah. nasce todos os dias e cresce quem acompanha a evolução. É, só é, isso, é isso dizer, dizer que a, a escola não está a seguir a pedalada. Não foi o que eu disse, mas eu disse uma outra coisa antes de, de, de me perguntar isso. Então a gente tem que começar a pensar é mais <risos> o que é fazer uma pergunta O que que acha do Big <risos> E a grande cota? Não não em referência de Grande Cota. O que é que oh. és do músico do, do rapper Big Man? Grande Cota! Canta. O que é que queres que eu responda? Não, eu estou perguntando. O Big Man <risos> canta bem. É o Grande Cota! Mas o Grande Cota não faz referência daquilo que ele faz. Uh... Está a responder com ele é deixa a e não me não com Deixa me usar algo. É o seguinte. Uh... Os SSP, quando começaram, Houveram certas dificuldades naquela altura. Sim, sim. Então eu não posso falar de uma coisa num tempo em que eu não vivenciei. Eu tenho que falar daquilo que eu conheço Mas nesta altura, nesta altura. Por isso que é que, que, que, é que, que eu digo, como cota é um grande cota. Mas nesta nesta altura, o que que acha? Tézar me que esforçar? É? Não, não, não não. O não, que, não, que, não é que é essa história? É apenas saber ah. é, do que que acha do do big name, o Clever. Que DMC, são bons que avaliação fazem em relação ao movimento, são bons no que fazem, são bons para beber, são bons para uh, se. Si. Há uma coisa, muita gente tenta, né? Se eles fizeram, é porque têm ou são alguém. Quando diz que muita gente tenta, está a dizer que o Big Negro tenta e não deu certo. afinal se estás a dizer? Qual? <risos> <risos> é pá, é. é. não, é só perguntar. Não, é pá, tipo, tu tens a. Tu tens a tocar, Tocar! Não! Eu quero tocar mesmo! Mas... Ah! Queres tocar! Né? Porque, <risos> epa! Pronto! está a falar do meu trabalho! Né? É. Okay, é. Sinceramente, no teu trabalho, vais sempre um, esmiuçar e vai beber também dos outros. Daí que eu faço é. sempre referência da chamada desses grandes monstros, os monstros do movimento hip-hop. Visto que neste momento temos uma lista, uma lista 10. Okay. Podemos falar, falar aqui da lista 10. E... Mas quem cria essa lista deste? Bom, eu agora vou lhe perguntar <risos> o que é que acha destes top que estão neste momento? Força Suprema, o que é que acha? É um bom grupo, tem boa aceitação. Bom grupo, boa aceitação. Sim. Olha, nós temos que passar a falar aquilo que a sociedade encara. Porque se a gente começar a falar sem propriedade, a gente não dá a falar nada. Mas quando fala, hum, devemos falar aquilo que a sociedade prevê, não é bom falar a verdade. Os que cantam bem dizem não, é, estes cantam bem. Os cantam a mas, mas, mas agora, se existe um programa que, suponhamos, no Angola, um é. festival da música que elege as pessoas. É, acho que esse, esse festival é que serve para direcionar e, e falar ou apresentar as pessoas que realmente mas, cantam. Mas os promotores e músicos podem também fazer uma avaliação. Podem, mas muitas das vezes não têm uh, a primazia de, de elegerem ou de indicarem as pessoas que realmente cantam, as pessoas que realmente compõem e apresentam as suas Eu músicas. Eu uh, aqui não posso fazer a avaliação. Por é exemplo, um o Biura foi o, um dos últimos que foi premiado num dos concursos como melhor um okay. do movimento. Para como si. o melhor do movimento? Correto. É para, para si melhor da Para é se si. para, <risos> para si. É ideal. Este título? Tipo? Uh, primeiro, não sei quem elegeu. Segundo, uh, não fui eu quem elegi. <risos> Se a pessoa disse que é, então que seja. É normal. Alegam que o público é que indicou. Se o público é que... Olha, há uma cena. Existe tempo de chuva, tempo de seca. <risos> Então, é. se as pessoas querem molhar-se, que espera tempo de chuva, se as pessoas querem secar, que espera o tempo de secar, é só isso que eu tenho a dizer. Bom, eu entendi as mensagens do, face, do Facebook. <risos> de forma indireta, foi okay. respondendo às minhas provocações. <risos> muita Olha que foi... okay, não foi fácil. <risos> muita gente foi às minhas provocações. Uh -huh. Aqui okay. eu te garanto que... Ah, há entrevistados que já chegaram mesmo a fugir. Okay. Aguardando, não é? A sua entrevista, quando chamamos, já não estava é, na sala <risos> de espera, não é? Porque não iria conseguir responder as minhas questões. Não, mas é normal saber responder. O problema, às vezes, é querer ferir outras pessoas, não é? E isso aqui. É mas bom. às vezes é bom falar a verdade. Ferir mesmo. Dizem que basta abrir a boca para criar guerra. E não quer criar guerra. Sinceramente, se alguém tem a guerra comigo, eu posso sair. O professor está com medo? Nunca tive medo. Nunca tive medo? Nunca. Nesse momento, indicando assim de forma direta, para ti, quem é o melhor no momento? Todos são melhores. Todos são... Quem é o pior? Ninguém é, pior. Ninguém. <risos> Escolta. <risos> Escolta. é... é o pior. Pessoal, fazes os teus trabalhos. <risos> yeah. é bem, é, tenho um trabalho como tentaram um boicotar boy uh, já deu todos os dias são dias ela reclama e há vários, há vários trabalhos musicais e visto que eu também estou aí a pre... não a pensar já tenho tudo antes de disponibilizar a app estou aqui a ver se lanço as melhores do fresh e há aquela indecisão mas está tudo preparado as 12 músicas não é? tenho tenho 12 tenho. preparadas tenho o iPad fechado. Quando é que será? E já tem um videoclip, para as pessoas saberem... Uh, deixa já aqui a informação. É só irem para o YouTube, procurarem o FreshCode, e ainda tem um vídeo por lançar esse mês. Ya, yeah. esse, mês. esse mês, quando? Uh, acho que não vamos estar a falar muito nada. de datas, mas as quando pessoas têm quando? que acostumar-se a, a irem para o YouTube do um cantor ou de um músico, Quanto? para estarem acostumados com os atualizados. Sim, tem. Qual é deixa já? Fresh Fold E basta pesquisar pela música, já deu Ainda não está disponível, já deu Só mesmo a fazer aquela promoção para as rádios Ainda já. não está disponível para... Não há é um mês assim propício para lançar a iPad Não, não há é um mês Se, se eu se me der a pancada ainda hoje ou amanhã, divulgo não está trabalhado com pressa, é Alguns estão com pressa, não é? Há muita <risos> gente com pressa. Uh, pronto, é, é a dinâmica por vezes que o mercado então, já sim. está implementada na cabeça sim. de algumas pessoas. E então... Eu queria, queria mesmo chegar aí numa última questão. Nessa uh, verdade há muita gente do movimento que tipo, porque está aí para a comercial. Uh, pronto é aquilo. Anteriormente Será que há fome? digamos, pode ser também a fome, porque estamos em fase de crise não conseguem resistir àquilo que é a sua essência. Eu não vou falar pelos outros, mas pronto, opinando, se calhar, é o que acontece. Yeah. Frank Scott, este é o jovem do momento. Últimas <risos> <risos> <Outras> palavras. <risos> Deixe as suas mensagens, os seus abraços, o seu número de telefone, se calhar vai precisar de um patrocínio e tem pessoal aí disponível para ajudar a lançar a EP e a promover mais ainda os seus trabalhos, para embater as forças e os projetos. Uh, bem, uh, o contacto é o, what, o what, do WhatsApp, né? é o 946-23-72-33, uh, repito, 946-23-72-33. É um contacto mais para eventos, uh, porque o, o foco atual não é só estar a procurar vender música, mas o que na verdade... A gente quer é, mais aberturas em termos de espetáculos. E que não é só Luanda que trabalha, as outras províncias também trabalham. O foco é trabalhar. Aquilo que é produção, como é que está a trabalhar? A produção está toda boa, visto que tem o estúdio visual, só que lá em HD publicito já.